Maria Ângela começou a usar o meu sistema há um mês e já no último fim de semana ela me mandou a seguinte mensagem Assim que assisti o seu vídeo, vi que você era um homem honesto, mas realmente me senti cética, pois você fazia tudo parecer tão fácil Em seguida, comecei a seguir o guia e exatamente oito dias depois que comecei a usar o sistema, meu ex começou a responder todas as minhas mensagens Isso nunca aconteceu antes Eventualmente ele começou a enviar mensagens mais longas ainda e na semana passada me chamou pela primeira vez em quatro meses e meio para tomar uma bebida com ele depois do trabalho. E ele assumiu que havia sentido a minha falta como um louco e que sabia que éramos muito mais do que apenas amigos. Meu Deus, eu nunca fiquei tão feliz em toda a minha vida. Tive uma sensação de alívio inexplicável por não perder o amor da minha vida. Eu sei que ainda preciso fazer as coisas de maneira diferente dessa vez, mas agora eu me sinto no topo do mundo. Isso pode parecer dramático ou exagerado demais, mas posso dizer honestamente que o guia mudou a minha vida. Muito obrigada. Tudo de bom. E as mensagens não paravam de chegar. Na semana passada, recebi uma mensagem de Clarissa Alves, que estava completamente desacreditada do seu antigo relacionamento. E ficou muito feliz com a reviravolta. Clarissa Alves, de São Paulo. Olá, o meu nome é Clarissa Alves. Eu só queria dizer apenas obrigada. Eu só comecei a usar as técnicas há dois meses e, honestamente, achava que não havia praticamente nenhuma esperança para mim. Ele me disse que não tinha nenhuma chance de ficarmos juntos de novo. Mas depois de cinco semanas seguindo as dicas, as coisas realmente começaram a mudar para mim. E agora estamos juntos de novo. De qualquer maneira, só queria dizer que o seu material realmente funcionou para mim. Então, obrigada novamente. Sucesso! Com esses depoimentos, você deve se perguntar, será que este guia vai resolver todos os seus problemas? Claro que não, né? Mas sei que ao usar o meu sistema, suas chances irão melhorar absurdamente, principalmente a de acordar ao lado do amor da sua vida todas as manhãs. Quer algo melhor do que isso? E tudo que precisa está concentrado em você, somente em você. Escute, sei que existem outros programas parecidos com o meu, e podem parecer bem interessantes, mas preste atenção. Não existe nenhum sistema no mundo como o que apresento no Guia da Reconquista Perfeita. Todos os outros guias não são baseados numa investigação científica como o meu. Eu fiz a minha lição de casa muito bem. Talvez você me ache um nerd, um lunático, mas não me importo. O que garanto é que trabalhei muito para afirmar com todas as letras que o guia é muito eficaz e supera todas as expectativas. Agora eu é que pergunto: se o seu ex se aproximasse de você agora e dissesse que estaria disposto a voltar com você, que a relação seria a coisa mais importante da vida dele, e se dissesse que isso iria custar um saco de dinheiro, quanto estaria disposta a pagar? 500 reais? Mil reais? 10 mil reais? Certamente, se estamos falando do grande amor da sua vida, você correria para o banco e retiraria todas as suas economias, concorda? Mas não se preocupe, eu não vou pedir que você limpe a sua conta com as economias que fez ao longo da vida. Eu sei que você é tão maravilhosa que faz um homem preferir o inferno ao invés do céu só para ficar com você. Mas pergunte a si mesma, você realmente ama esse homem? Você realmente deseja voltar com o seu ex? É o único homem da sua vida? Se a resposta a todas essas perguntas for sim, se este é o homem que você quer estar ao lado, numa cadeira de balanço no fim da sua vida, se quer passar os próximos 50 anos com ele, então não importa qual seja o preço, porque você realmente não pode deixar que ele vá embora. Você sabe como é raro encontrar alguém que mexa com seu coração da maneira que ele faz? Você sabe o quão improvável é encontrar um cara assim de novo? Talvez nunca. Olha, eu garanto para você que existirão tempos difíceis. Eu garanto que algumas vezes os dois vão querer abandonar o barco. Mas eu também garanto que se não tentar reconquistar seu grande amor, você vai se arrepender para o resto da sua vida. Eu sei que no seu coração você é a pessoa certa para ele. No guia da Reconquista Perfeita, você vai confirmar que a minha teoria está certa. Sei que você está disposta a pagar milhões de reais para ter mais uma chance de ter o cara dos seus sonhos em sua vida. Afinal, não há nada pior do que constantemente ficar se perguntando e se Normalmente, o meu sistema é vendido por R$ reais E vi centenas de mulheres me falarem que vale cada centavo. Mas quero que veja por si mesmo como o guia funciona bem. Não quero que o custo seja um problema. Várias pessoas disseram que eu estava louco em oferecer o guia por R$ reais E eu ainda achava caro para algumas mulheres. Então, por um tempo limitado, eu decidi oferecer o meu guia por apenas R$ 97. Reais. Sim, tudo isso por um pagamento único de R$ 97 reais em troca de um sistema comprovado que ajudou mulheres de todo o mundo a obter exatamente o que elas estão procurando. Uma segunda chance com o cara dos seus sonhos. O guia completo. Tudo o que você precisa para começar a reconquistar o seu amado. O guia estará disponível imediatamente depois do pagamento. Não há taxas de envio, pois você não receberá nada em sua residência. É um produto totalmente digital. Basta baixar o guia e começar agora mesmo, nem que seja duas da manhã e você esteja aí de pijama. É tudo online e o programa pode ser acessado em qualquer computador ou dispositivo móvel. E você não precisa de nenhuma habilidade tecnológica para abrir o guia e começar a mudar de vida. Veja, eu sei que apesar de tudo que disse neste vídeo, você ainda pode não acreditar. E eu entendo, há um monte de conteúdo fraco para venda na internet nos dias de hoje. Mas para provar a você que eu não sou uma fraude e que este programa realmente funciona, vamos fazer um acordo. Você faz a compra e segue as regras pré-estabelecidas. Depois de ler o livro, caso seu ex não implore para voltar com você, não rasgue as suas roupas e proporcione a você o melhor sexo de sua vida, se a relação não voltar com força total. Vou te dar 30 dias de garantia incondicional ou 100% do seu dinheiro de volta, sem perguntas. E não se preocupe em apressar o processo. Você tem um total de 30 dias para aplicar as minhas técnicas e construir uma nova vida com o seu amado. Além disso, vou dar três bônus para você, sem nenhum custo adicional. O primeiro deles é, quando ser boazinha atrapalha a relação. Ser boazinha demais não é tão bom quanto parece. Se você se encaixa nesse perfil de garota boa demais, saiba que isso pode prejudicar a sua relação. Os homens não gostam de mulheres que fazem absolutamente tudo por ele e deixam a vida delas de lado. Nesse guia, você vai aprender quando ser boazinha demais pode atrapalhar a sua relação e mudar isso para melhor. E você não quer ser prioridade na vida do seu amado? Nesse livro, você vai aprender absolutamente tudo para sair desse lugar de boazinha e conquistar uma nova vida. E de quebra, ter o seu amado a seus pés. Este e-book é vendido por R$ 67,00, mas você vai levar de graça junto com o Guia da Reconquista Perfeita. Depois, você vai descobrir o que os homens odeiam nas parceiras. Pode confessar, você não daria tudo para saber o que o seu namorado odeia em você? Pois é, mas nunca ninguém te contou o que os homens realmente odeiam em suas namoradas. Esse livro mostra, de forma direta e sem rodeios, o que você não deve fazer para tornar a sua relação um fracasso. Quer saber quais são os 25 erros mortais que todas as mulheres cometem e deixam os namorados de cabelo em pé? Comece a ler esse livro agora, não perca mais tempo. Este material também é vendido separadamente por R$ 97,00, mas você vai levá-lo de graça. E por último, o que fazer quando ele se afasta de você? Não existe algo pior do que quando o seu namorado começa a se afastar de você. Numa relação, isso pode ser o fim de muitos sonhos e expectativas. Para aprender a se comunicar e entender o que está realmente se passando com seu homem, esse livro promove um mergulho na mente masculina e ensina você a desvendar esse mistério. Adquira agora e saiba como agir nessa situação o mais rápido possível. Você não vai se arrepender. Esta preciosidade tem o um custo de R$ 97,00, mas você também não vai pagar nada por ele. Ou seja, estes bônus valeriam R$ 261,00, mas hoje você ganha tudo isso ao comprar o Guia da Reconquista Perfeita. E tudo o que você tem que fazer para começar é clicar no botão abaixo. E não esqueça que ainda dou 30 dias de garantia, ou o seu dinheiro de volta. E uma outra coisa que você pode estar se perguntando. Conheço muitas pessoas que odeiam dar suas informações de cartão de crédito na internet. Pode ficar totalmente tranquilo em relação a isso. Eu penso da mesma maneira. Por isso, com o sistema de pagamento da plataforma Monetize, você não tem com que se preocupar com segurança ou privacidade. Sua compra será protegida usando a mais avançada tecnologia de criptografia. Bom, e agora vem o que muitas pessoas me perguntam. Se este programa funciona tão bem assim, por que está cobrando apenas R$ 97? Reais? Há uma razão simples para isso. Quero vender o máximo possível esse mês para ter mais exposição e assim conseguir mais depoimentos dos meus clientes. O preço vai subir nas próximas duas semanas. Logo, se você ainda está em cima do muro para fazer sua compra, recomendo que faça hoje antes que o preço aumente. E não se esqueça, com a minha garantia de reembolso de 100%, você pode comprar pelo preço reduzido e caso não esteja satisfeito com o guia, eu devolvo todo o seu dinheiro. Portanto, não arrisco. O que você está esperando?